Opa, tudo bom? Aqui é Márcio Guimarães. Seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. E o vídeo de hoje eu quero dar 6 seis, seis dicas importantes para você que está procurando imóvel, para você que vai fazer um financiamento. Eu quero, antes, te munir de informação para que você não tenha problemas futuros. Se você quer saber quais são essas 6 dicas novas que depois de conversar com muita gente, de Pô, ir para a mesa de negociação, de trabalhar com vários corretores. Vamos lá para as seis dicas do vídeo de hoje. E a primeira dica, nada mais do que importante, não que as outras não sejam, mas essa é uma das mais importantes, eu sempre falo isso, para vocês que estão comprando imóvel, que é, defina o valor do imóvel que você pode comprar conforme a sua realidade financeira, ou seja, quanto você pode pagar de prestação, tá? Então vamos lá que isso é um pouco complicado porque muitas vezes a gente fala assim, ó eu recebo 3 mil reais e eu só posso, só vou poder pagar 400 reais e eu quero um imóvel que custe 180 mil reais. Se você não tiver um ato grande, com certeza você não vai conseguir encaixar uma parcela como essa. Então quando eu falo realidade Financeira, você precisa ter a noção seguinte: se você recebe 3 mil reais, então você vai poder pagar uma prestação de até 30% né, da sua renda, ou seja, 900 reais. Todo imóvel que você vai comprar, você precisa saber se você vai financiar, a maioria é financiado, e a sua renda não pode ser comprometida mais do que 900 reais. Você pode comprar um imóvel de 500 mil reais com uma renda de 3 mil reais. Pode. Claro, o que vai definir a sua a sua compra também vai ser o seu ato. Você vai continuar podendo pagar R$ reais de prestação, mas para financiar R$ reais de prestação você vai ter ali um limite que você consegue financiar para ter essa prestação. Então o restante vai ter que ser o teu ato, ou seja, o que você vai ter de dinheiro. Então a primeira informação é você saber definir quanto qual é o valor do imóvel. Se você não sabe isso, eu vou deixar um link aqui embaixo para você entrar em contato comigo para que eu possa te dar esta ajuda se você quiser mas se você já sabe qual é o valor que você pode comprar limite se a isso para que você não tenha problemas futuros e para que você não saia do teu orçamento mensal a segunda dica do vídeo de hoje é para que você possa fazer uma pesquisa na internet sobre os imóveis que você já definiu nesses valores será que os imóveis que você pode comprar está dentro de uma região que você quer e almeja morar será que nessa pesquisa Pesquisa Que você vai fazer Os imóveis atendem As expectativas da sua família A primeira coisa que você deve fazer Antes de sair pesquisando, andando Acho que eu posso comprar esse ou outro É uma pesquisa na internet, é muito fácil Você encontrar muitos imóveis Mas calma aí que vai um alerta para vocês Não se prendam apenas Quando você achar o um imóvel Em buscar desse imóvel Vários anúncios com valores diferentes eu quero alertar você Não se baseie que se você encontrou um imóvel no bairro X, que tem aquilo Que você quer, três quartos Piscina, tal, e ele custa 200 mil, aí você fala, beleza Esse é o valor que eu posso comprar, mas poxa Pera aí, tem um cara vendendo esse mesmo imóvel Por 130 mil Ou seja, ligue pra essa pessoa Converse pra verificar se realmente Esse é o imóvel que vale 130 mil Ou se atente pra saber Se isso não é uma isca digital Não é uma, eu, eu, eu, isso é Um outro assunto, um outro vídeo Que eu falo muito sobre essa essas pegadinhas na internet eu acho muito triste corretor de imóvel estar desatualizado e colocar valores diferentes para chamar a tua atenção, mas então não se prenda na pesquisa que você vai fazer sobre os valores diferentes do determinado imóvel, verifique um valor médio ali ligue, converse com essas pessoas, coloque numa folha aí, suas pesquisas e os melhores imóveis que você encontrou, ah, e antes que eu me esqueça também, faça no máximo aí em torno de 3 a 5 imóveis listados dos melhores que você procurou, tá bom? Você pode procurar milhões de imóveis, pode procurar 50 imóveis, pode procurar 10, mas selecione em torno de 3 a 5 para que você não fique em dúvida aí e não crie aí um Frankenstein na tua cabeça em querer comprar um imóvel de, com uma característica, com o que tem outro tal e você acaba aí ficando um pouco confuso, tá bom? A internet é muito legal, você consegue achar bastante coisa, mas faça apenas uma lista aí. Eu aconselho três imóveis para que você possa buscar e ir lá agora e achar e, e, e visitar fisicamente. Bom, a terceira dica que eu quero deixar para você é muito, muito, muito importante. É, defina um corretor de imóvel para te atender. Tá? Se você não tem um corretor de imóvel, peça uma indicação de alguém que já comprou com, alguma, com algum corretor, pergunte sobre este corretor de imóveis se ele atendeu bem, como é que foi, se ele era uma pessoa realmente informada ou se apenas ele foi um vendedor de imóvel. Então, defina o seu corretor de imóvel para que você não fique pulando nesses nessa lista que você fez no passo número 2, de imóvel e imóvel, e possa a, acabar... É, criando confusão para você. Não tô falando isso até mesmo pelo corretor, não, porque quando você tem lá uma. Você selecionou três, você vai num, é um corretor, você vai no outro, é outro corretor, vai no outro corretor. Esse corretor, sabendo que você está procurando imóvel, vai ficar te oferecendo o imóvel, chamando o imóvel para cá, sendo que na verdade pode ser que o imóvel melhor seja. tenha sido o primeiro que você viu. Se você tiver um bom corretor de imóvel, sempre converso com muitos corretores, eu sou o um corretor de imóvel e converso com esses corretores em várias Imobiliárias, incorporadores, e tem sempre aqueles corretores que se destacam, né? E são esses que você precisa ter ao seu lado. São corretores de imóveis e não eu chamo aí de pessoas que entraram na profissão apenas para ganhar um pouco de dinheiro. Talvez eles estão preocupados em dinheiro, não está preocupado em você, mas o bom corretor de imóveis se ele estiver aqui me assistindo, ele precisa realmente ter esta pessoa para você. E dessa forma você vai ter é, a informação coerente desse corretor. Qual é o melhor imóvel para você? Então quando você é, não vai de galho em galho, indo de vários outros plantões, achando que ah, não é melhor ter realmente para ter uma comparação, você acaba ficando um pouco perdido. Então peça recomendação. Se você não tem, vá na internet, busque recomendações, pergunte né, é, sobre o trabalho e não sobre o valor do imóvel, porque aí vai chover corretor de imóvel para você. Tá ok? Então, o primeiro passo defina o valor, o segundo passo você precisa fazer uma pesquisa, e o terceiro passo, a terceira dica, como você quiser, defina o seu corretor de imóvel, aquele que realmente vai te atender e pode te ajudar. Nessa, nesse grande, nessa grande realização de sonho, que é comprar e encontrar o seu imóvel. Depois que você já visitou o imóvel com esse corretor, já tem o corretor de imóvel, já te apresentou as três opções, né ou as cinco opções, como você quiser. Estude melhor as condições e tudo que foi apresentado para você sobre a qualidade do imóvel que você viu. Pondere, lê. Eu vejo nos atendimentos muitas pessoas indo conhecer imóvel Claro, as pessoas ficam na cabeça pelo que viu, mas é importante você chegar em casa e numerar. É bom para sua família aquele imóvel? Por que é bom para sua família? É, tem piscina? Não tem piscina? Faz diferença ter piscina? Faz diferença ter famílias naquela região? Faz diferença aquele imóvel estar perto de alguma coisa importante? O seu deslocamento diário do trabalho aquilo ajuda? Então defina, depois estude as opções apresentadas para que você possa ir certeiro, sem deixar que ninguém desvirtue a sua mente na hora de você de, é, comprar e assinar o contrato de compra e venda com, com essa pessoa, com a incorporadora, com a imobiliária, seja lá como você estiver fazendo essa compra. Bom, a quinta dica que eu quero deixar para você neste, neste vídeo aqui é faça, depois que você definiu, um planejamento financeiro familiar. Definiu o imóvel, já definiu o corretor, já definiu o valor do imóvel, achou o imóvel, pô legal, agora faça um planejamento financeiro. Muito provavelmente este corretor que te atendeu já te deu todas as informações sobre ato, sobre como vai ser o financiamento, qual é o tipo de tabela que vai ser utilizada, se pode ou não, qual é a entrada que você vai dar. Ele já te apresentou tudo porque você conseguiu um ótimo corretor e você tem todas as informações. Agora vai depender de você. Você precisa fazer este planejamento para saber se o valor da prestação, do, do financiamento, ele vai estar tá dentro realmente, claro que ele vai estar tá dentro do teu orçamento, mas se realmente você vai conseguir se comprometer neste financiamento abrir mão, por exemplo, de comer fora duas vezes por mês, vai comer fora uma vez apenas, se vai abrir mão, por exemplo, de uma viagem de, com 10 dias com a tua família pro Beto Carreiro, para Disney, pro Japão, a Europa, ou se você vai ficar realmente fazendo uma, fazer uma viagem somente aqui pra Bariloche ao invés de você ir lá pra Europa pra esquiar, ou se você não vai pra Disney, você vai pro Beto Carreiro, não sei, você precisa se planejar financeiramente, porque o financiamento não é um prazo de 10 de meses, um ano, de dois anos tá bom. Seria e você também pode, dependendo da sua condição financeira, mas geralmente financiamento ele vai levar aí 20, 30, 35 anos para você conseguir e dependendo da valor da prestação do comprometimento da sua renda é muito tempo pela frente para você pagar então pense muito faça um planejamento saiba o que você vai precisar cortar e incluir de dentro do teu orçamento de fazer a mais hora extra ou não para que você possa cumprir com essas obrigações principalmente e não perder o seu imóvel e antes de eu falar a sexta dica é pessoal que é também muito importante eu acho que além da primeira é uma das mais importantes que você precisa saber eu quero te fazer um convite ajude esse canal a crescer para que possa chegar conteúdo a muitas outras pessoas então clica em gostei do vídeo, não só em gostei, que você impulsiona esse vídeo a ser aparecido para mais gente, mas para o canal aparecer, eu preciso que você clique também e se inscrever-se aqui no canal, porque quanto maior o número de pessoas inscritas, o canal é recomendado, todos os outros vídeos são recomendado. Então vamos lá rapidinho, qual é a sexta dica que eu tenho que dar para você, que é uma das mais importantes. Além né, do último passo, da última dica, que é você fazer o orçamento familiar, né é o mais importante gente é você fazer uma reunião com a sua família e expor todas as informações que foi levantada nessa tua pesquisa ou seja achou imóvel viu o valor do imóvel a prestação do imóvel viu, definiu a, a, a, quais são as qualidades do imóvel, onde ele está, a, o valor da prestação, sobre a sua renda, sobre o que você cortou, sobre o que você vai incluir, sobre o que você vai ter que fazer. É muito importante você abrir isso para a sua família, se você for casado, óbvio, né? Se você tiver uma esposa, uma namorada que tá junto, uma noiva, com seus filhos, porque você vai colocar numa reunião o seu sonho, o sonho da família, que é conquistar este imóvel. Então se realmente for uma situação, um objetivo comum que deve ser da família, isso tudo vai estar tá muito bem alinhado. E quando, por exemplo, você for cobrado sobre um almoço fora, como eu coloquei, que você colocou lá na sua planilha, que você precisou riscar, você vai dizer, ó, nós vamos almoçar, então fora um jantar, fora apenas no dia X, porque tá dentro do nosso planejamento. Então você fazendo essa reunião familiar, você vai ver que vai te ajudar muito, no teu planejamento que você fez você vai conseguir apresentar para sua família beleza gostou do vídeo é isso aí gente o que o maior, meu maior interesse eu fico muito feliz quando eu recebo aqui embaixo nos comentários as informações de vocês que me assistem dizendo poxa guimarães legal me ajudou como de costume gente sempre no final do vídeo eu quero homenagear um inscrito aqui no canal sou muito grato a todos vocês por isso e eu quero representar um aqui chamado Jaxo laurindo nunes você você mesmo, Jackson, muito obrigado aí por você se inscrever no canal sinta-se aí abraçado e representado por todos os meus inscritos, ok? Um forte abraço e vejo vocês nos próximos vídeos, tchau!